Participem do grupo Toca do Tux no Telegram e recebam os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Beleza cambada, seguinte. Nós definimos as regras para o sorteio dos jogos, tá? Que eu havia prometido, se eu não me engano, em janeiro. E até hoje eu não pude, devido a esse problema todo que eu tive de mudança e... Bom, enfim, agora definimos. Eu agradeço ao João J por mais essa oportunidade. Eu considero ele um patrocinador do canal. Tá? E assim, eu consultei ele como é que a gente deveria ter esse sorteio, como é que seriam as regras. E eu gostei da ideia dele, acatei e vai ser as regras dessa forma. Os jogos serão sorteados para os padrinhos do canal, tá bom? Vocês sabem, eu criei uma conta no padrinho você pode financiar o canal. Quem financia então o canal, contribui através do padrinhamento, você ganha acesso antecipado aos vídeos algum produto isso é dependendo da categoria que você selecionar no final de 12 meses você recebe uma caneca um ou pads, essas coisas assim e por fim você também concorre ao sorteio de jogos então assim a cada 15 dias eu vou sortear um jogo para um padrinho do canal tá então assim só tem a ganhar apadrinhando aqui o canal tá bom é mais uma forma que eu encontrei para poder retribuir os padrinhos por estarem financiando aqui e me ajudando com as coisas, tá bom? Essas espumas aqui, por exemplo, eu comprei com o dinheiro do apadrinhamento. Então tá, e eu quero agradecer também ao João J, porque eu mencionei que um dos jogos que serão sorteados é o Tesla Grad. Eu gostei do gráfico, das imagens dele, assim, a jogabilidade, é bem difícil, inclusive. Então o João J me deu o Tesla Grad. Não é que assim eu tô tirando do sorteio, ele me deu um também. Então eu também tô jogando Tesla Grad, eu também fui beneficiado nessa. Beleza, galera? Então é isso. Vou deixar o link na descrição desse vídeo do meu projeto no padrinho. No padrinho foi fogo. Meu projeto no padrinho. Eu espero ver vocês lá. Um abraço e falou.